Tá quieta, tá quieta, tá quieta! O O que é Olha, o meu mec está a começar a querer andar sozinho outra vez. Vida própria! Estou o nosso melhor amigo. e é senhores, chama... a gareia a minha mãe. <risos> o Ah! E eu ganho para se um bocadinho, vá lá! <risos> e eu sou o segundo melhor eu a Pemba. Só há dois healers! <risos> <risos> Boa! Olha! Vai-se <risos> <Mas, risos> AAAAAAAH! Está em rede! Está Epá, ...este até mete nudes. Olha lá, se tem que acaso no que é mais forte. <risos> Matem-no! Epá! Olha! Ah, Matem-no! Matem-no! tem <risos> na porca! Ah. Lá, o ah, vai, agora... Roar. Ah, ah. <risos> E agora tão a ouvir uma carrada deles a mim é que porcos. é porcos! E aí, vaga, tá quente! Aaaaaah! Aaaaaah! Ah. <risos> Aaaaaah! Ah, Aaaaaah! é <risos> a cavalo de corrida, ó pá! É, a sério, o um, um, um, 650... E que a cavalo de corrida! Ei, a narrua na e de jeito, meu. Ei, é a cúpula. Sogando <risos> a viz, isto é só dano. Aaaaaah! Olha, o tanque vai-se embora, PORRA! <risos> what the fuck tanque is sleeping? <risos> Olha, isto vai ser uma excelente oportunidade para eu testar o meu novo Adon Eu é que Eu digo de que eu o Oh my god O que que é Adon? Oh my god Agora a Helena coitava a chamar! Ah, não tenho <risos> nada! Já não tenho a porcaria do... Ahhhh! <risos> oh, Olha lá! A festa do Rui Miguel é que horas? É a uma? <risos> I love you I Buff me baby one more time Eu estou a fazer o meu mínimo de dano olha, olha o shield, eu. dropa o um shield, Nid! Sou eu, sou eu, aaaaaaah! Adorei! Ele, ele, ele, ele, vai ganhar <risos> ah, Um cabrão anda ali cair <risos> <risos> Olha o gajo <risos> é Aí, olha é o Vamos ver se o gajo dura dois ataques o que é que tá atacando a merda, cara? Quem? Quem que mandou esse hippie Ah André? Por que tá batendo no tano, no braço? Não bater no braço! Tô <risos> <risos> gritando pro hip, né? Para, hippie, para! Ai, ai, ai! Eu, eu, eu, eu! Falei, caga de chininho! vou morrer, vou morrer, morreu! Ai, tá com medo! O tanque passa, Leonel! Leonel! Leonel! No ventre, tá? Vai vai, vai, vai, vai, 30! Morri! 30! Eu não Só acredito! Vai, Rudy! 22! 22, 23, 23, 16 <risos> Mata 26, 26! Vamos eu tô sem banda! <tos> uh! Yeah! Os <laughs> caras <risos> Matamos! Caralho! Foda-se! Foda-se! Foda-se! Ai, uh, tá Arsene! Não! <owym> uh. 4, 3, 2, 1! Morreu! Uou! Uh! Oh, oh, não! <selec> Epa, <exceptions> é. merda! Peixe de Warlock! Ilha! Ah, wow, olha o Nest! Vai, puxa, puxa, puxa! Uh -oh. não era este! Ah, de... Deu para fazer! Haha! <risos> ah, do fogo azul! Faz do fogo Outro, aí que foi do fogo azul! Fogo azul. merda! Macaca, ele agrou o tá. Ai, ai, tá O que é que tá? Olha, outro, outro, outro David, tá a aí, o outro, eu vou shot! David, a gravar? mata, mata o Pá, ah, me menino, menino, pelo amor de Deus... vai, Nuno, não está a comer, gorranca! Isto é velho fixe! Não me vais matar, ó vai? Poxa, está tudo a vir a mim! Porra, foram poucos! Até então o Kricker está a me atacar porquê? Ele não morreu já! Não, é bem feito, eu também me atacaste!